Olá, olá pessoal, o pessoal do Face, dos meus seguidores, e como eu me comprometi, estou aqui para conversar com você todas as quartas-feiras, às 21 horas, eu, Armin de Gourmandian, batemos um papo bem gostoso, né? O Vladimir já entrou, olha lá o Vladimir, tô vendo o Vladimir. Tô vendo o pessoal, é, vai ter que subir um pouco, né? Tá muito baixo aí? aí tá, melhorou? E aí? Gente, vocês sabem que eu sou meio atrapalhada nesse negócio aí, né? Então, deixa, eu vou arrumar um pouquinho. O. Você pôr um pouquinho mais pro alto? Eu acho que um pouquinho mais. Hein? Eu acho que é o contrário, sim. É. Pode ficar quietinha é. Contrário. estamos arrumando, viu? É. Aguenta aí. Show. Agora tá show? Agora sim. Agora, ah, agora eu tô me gostando. Agora me gostei. Pronto. Então, pessoal. Eu agora vou falar, sabe a respeito do quê com vocês? Sobre a prosperidade no olhar da energia fria. Vocês sabem que tem a lei da atração... Muita gente fala, tem muitos coaches que falam da lei da atração, que é muito bom, por sinal. Mas eu atendo também pessoas que vêm aqui e dizem assim, Ai, Armin, eu já fiz de tudo. Parece que as coisas se repetem na minha vida. Eu começo a subir, vem o dinheiro, vem as coisas, dali a pouco, puf, acontece alguma coisa, leva tudo embora. Pessoas que às vezes iam comprar um apartamento, iam comprar uma casa, sabe, aquela casa tão sonhada na praia, iam comprar um sítio, queriam comprar algum carro legal e juntando dinheiro, né, para poder adquirir alguma coisa e, de repente, do nada, aparece uma situação complicada e leve. Então, hoje eu resolvi dar umas dicas. É uma zica. Essa é uma das situações, entre milhares, que eu poderia. Obrigada. Que eu poderia citar vocês. Ariane, tudo bem? Como é que tá aí, em Campinas? Tudo jóia, meu amor? Então, é, eu poderia citar mil coisas pra vocês. A Ariane já foi minha cliente, né, Ariane? É uma pessoa maravilhosa. Trabalhamos já juntas durante muito tempo. É muito fácil chegar e falar assim, olha, você faz uma tela mental, você comece a, a se ver, você comece a projetar essa imagem, pensa, né? de uma forma positiva, eu já não acredito em forma positiva, não. Porque quem vai pensar positivo é que já está no negativo e já está daquele jeito, né? Se eu estiver bem, por que, que eu vou pensar no, negativo, no positivo? Nada me induz a pensar, é tocar o barco pra frente. Então, olha, você faz a tela mental, você faz isso, você coloca isso, sabe, acredita, acredita no teu poder, acredita... Aí a pessoa vem e fala, Armin, eu acredito em tudo, mas não acontece, o que, que eu faço? né? Aí a Armin fala assim, porque você não confia, não adianta você acreditar, acreditar, você acredita em Deus? Ai Armin, pelo amor de Deus, eu acredito, Hã? como assim? Oi? Acredita? Se você acreditasse em Deus, você estaria bem, porque Deus quer te ver feliz. Você está feliz? Oi, Cláudia. Oiê, tudo bom? Você está feliz? Pensa bem. Confiar é diferente de acreditar. Então, hoje a dica que eu vou dar para vocês, uma delas, é o poder da oração. Ah. Tem que rezar o Pai Nosso? Não, você não vai rezar o Pai Nosso Você não vai rezar a Ave Maria Sabe pra quem você vai pedir? Pra você Mas, Armin, como que eu faço pra rezar pra mim? Gente, eu, hoje eu vou ser bem sucinta Não vou ficar me esticando muito Porque Eu tenho, tenho algumas outras coisinhas Tem que sair correndo daqui, né? Mas vai dar para eu passar o recado, tá? Então, uma das dicas que eu tenho para dar para você. Como conversar com Deus? Como orar ou como falar com Deus? Como sentir Deus em você? Como que eu vou fazer isso? Né? Você levar o seu pensamento, primeiro, na fé. A fé, ela, ela, ela tem uma função externa. Eu vou puxar a fé para mim. Eu vou puxar a fé de tal forma que eu não vou me sentir sozinha. Eu não vou me sentir sozinho. Isto é a fé. A fé não é uma interiorizada. A fé é uma ação exterior. Porque você está acreditando em alguém, tá? Esse alguém normalmente é Deus. Né? Vamos vamos colocar nessa simbologia Deus. Tá. E como que eu oro? Então agora eu vou abrir aspas e vou explicar uma coisa para vocês. Quando eu estou pensando algo, eu estou emitindo ondas vibratórias. Eu estou dentro de uma frequência e eu confiando nessa frequência e, e po me posicionando de uma maneira muito categórica, muito fiel a mim e confiando, eu vou pedindo naquele momento, pode ser com a voz, porque o verbo é ação, o verbo se fez ação, né eu declaro numa oração como se eu estivesse conversando com Deus dentro de mim. Então agora eu estou conversando com Deus dentro de mim. Só que eu irradio esse som para fora. Eu irradio o som, vai sozinha num canto, vai sozinho num canto, sabe? E começa a falar. O que, que você quer falar? Você foi num terapeuta? Foi. Você conversou com o terapeuta, com o psicoterapeuta? Você contou essas coisas para ele? Para o terapeuta, para a terapia, para terapeuta, não importa. Contou? Contei. Começa a contar para Deus. Isso é orar. Isso é conversar com Deus. Começa a, a contar tudo para Ele. Mas irradia o som. Irradia o verbo. Irradia a confiança naquele momento que você uniu com a fé, entendeu? Você teve uma ação de confiança, de união com Deus. Aquilo vai ecoar, aquilo vai entrar como se fosse um eco, ele, ele entra numa ressonância sagrada. Isso não é mito, isso é ciência. Isso não é invenção, isso não é aquilo que você chama de não sei o que de ah, é uma crença é isso não, isso é científico porque Deus é ciência, o nosso cérebro, os nossos neurônios, o, o nosso poder é ciência. Então é o poder da oração em você e você vai falar com Deus, você vai falar eu não aguento mais isso, eu quero mudar isso. Tudo que você falaria para um terapeuta. Fala para Deus. Se um, uh, você estivesse dentro de uma caverna, você está ecoando de novo. E essa, essa força, essa frequência está voltando para você. E quando ela volta para você, ela entra pelo seu cardíaco. E quando ela entra <risos> pelo seu cardíaco, porque você emitiu pelas cordas vocais, você emitiu pela garganta, você emitiu usando o chakra laríngeo. E quando você irradia o chakra laríngeo, ele volta para você, entrando pelo frontal e entrando pelo cardíaco. E quando ele entra pelo cardíaco, você obtém a força, a tranquilidade, a postura de confiança e o temor sai a pior coisa, a maior trava que nós temos, a pior delas, sabe qual é? É o temor. É o medo de passar no, no futuro aquilo que você viveu no passado e não quer mais. É o medo de você ter aquelas frustrações Frustrações nós vamos ter sempre, mas eu digo assim, frustrações muito destacadas, né? Expotenciadas, muito potencializadas, mas que você teve no passado, né? Porque quando você entra no medo, você vibra o medo e o medo vai voltar para você. Tudo é uma frequência. E para o futuro, você vai jogar ele para a sua vida lá atrás também. Então, você vai se ausentar do momento presente. Você vai se ausentar de você. E quando você fica ausente de você, o dinheiro se ausenta. Porque você está fugindo de você. Eu sempre digo o seguinte, lá vai outra dica. Qual de quem você mais foge? Do cobrador, não é? A pessoa vai te cobrar, né, Vladimir? Sim. A sim. pessoa vai te cobrar. O que você faz com a pessoa que te cobra? Você foge. Você não quer ver o cobrador, não é? Se você não quer ver o cobrador, o que que acontece? Você vai se esconder dele. E quando você se esconde do cobrador, você está se escondendo de você, né? E você vai fugir. Do que é bom. Então, e quem é o maior cobrador na tua vida? Você. E o pior é que quando você se cobra, você acha que você tem culpa e que Deus tá vendo a sua culpa. E ainda você quer enganar Deus. Você fala, mas eu não fiz isso. Foi sem querer. E ainda você fica se justificando. E quando você justifica, olha o que você está ecoando para ele. Você está mandando algo muito mais doloroso. Pessoal, o que eu tenho para falar para vocês é que parem, parem de pensar no ontem. O ontem precisa ser resolvido imediatamente a origem disso. Você precisa chegar na causa do ontem. Você precisa saber o que foi que aconteceu ontem e que hoje ainda atrai essa criança. Para hoje, com medo da velhice e no futuro, você não vive a sua juventude, você não vive o seu momento presente, você não vive a fase que você precisa desfrutar, você vive a criança, você vive o adolescente e vive a velhice. E a velhice na pior condição que possa existir. Pare de fazer isso. Pare você vai atribuir, você vai ganhar, assim, muita prosperidade em doenças. Porque não existe doença, na verdade, existem doentes. E o doente, ele pode até ser um milionário. O milionário que tem medo, o bilionário que tem medo de perder. O bilionário que ele precisa conter, reter tudo para ele, e ele esquece de uma coisa. Se ele hoje é bilionário ou milionário, é para ele distribuir... Não ficar jogando dinheiro fora, não é isso que eu estou falando. Mas é para ele ampliar e ele poder distribuir em profissões e, e, e, e ter pessoas trabalhando para ele, onde ele vai ajudar a sustentar muitas famílias. Ele, ele vai crescer por cima disso. Então, por isso que ele veio para ser milionário. E quando ele não faz isso, ele projeta no pior, o pior vai vir para ele. Ele não Vocês podem ter certeza que a energia dele na prosperidade financeira é exatamente a mesma energia daquele miserável que está na prosperidade da perda, do fracasso e sem perceber ele acha que ele conquistou tudo. Porque ele está lá dentro de uma frequência de aceitação e vivendo a vida aleatoriamente. É, o, o, é a mesma frequência vibratória. Agora, quando ele muda, quando ele, ele traz para ele as pessoas né para poderem desenvolver aquele trabalho, ele prospera junto, ele vai crescer junto e ele vai ficar dentro de uma condição maravilhosa. Pessoal, não é vivendo na ansiedade, Nessa ansiedade de transtorno total, o que, que é isso? O tempo, ele está passando. Você está perdendo oportunidades. Você está perdendo condições satisfatórias de vida. De o prosperar não é só financeiro, mas o financeiro é a nossa base aqui na Terra. Porque se nós não estivermos bem financeiramente, nós não temos paz. Nós não temos sossego, a pessoa ela não consegue ter um sono agradável, ela não consegue viver de maneira agradável, ela vive se cobrando, como eu disse anteriormente, ela vive em culpas, por que, que eu não fiz antes, como que eu deveria de fazer, agora eu tenho medo, agora não dá mais, eu estou fugindo disso. Ela não tem uma coisa chamada ali da gratidão. E quando uma pessoa não, não entra na gratidão dentro dela, e ela diz que ela é grata, mas ela tá mentindo para ela. Sabe, ela tá querendo enganar Deus. E quando você engana Deus, você tá enganando a você, como eu disse. né Nós, nós mandamos de volta para nós quando nós avançamos nessa imagem, nessa, nessa, é, é, nessa frequência. E quando... Nós irradiamos essa frequência desordenada de culpas, de perdas, ou de enganar Deus, como quer dizer, não, eu sou grata, eu acredito. É o que eu disse, você está enganando. E a vida vai te enganar também. O que você vai receber é engano também. Você pode até ter algumas coisas, mas no restante você não tem paz. A paz o que, que é? A paz é a ausência da angústia. A paz é a ausência da ansiedade. Um pouco de ansiedade é preciso. De vez em quando a gente fica angustiado, lógico. Mas não é aquela angústia permanente que faz você perder o ar. Parece que dá um murro, um, te deram um soco no peito. Por isso que agora eu vou dar o curso, eu vou dar palestra sobre azia, refluxo, uh, indigestão, enjoo, uma série de coisas que acontecem, né, do estômago, diafragma, queimação, aquilo acaba com a pessoa. Então, o meio de comunicação dela vai deteriorando. O meio de, o meio, a frequência dela vai baixando, eu digo baixando assim, no, no sabe, ela ela fica rogando a misericórdia para que ela melhore isso não é bom, as pessoas sentirem paz, é terem uma ação sem conflitos, um pouco de conflito, tudo isso faz parte, mas um conflito onde você reconhece por, a, os conflitos interiores, é porque você reconhece, é, quando você reconhece, você sabe de onde está vindo aquele conflito, que é o demônio brigando com Deus dentro de você, né? vem o culpado, vem aquele que está se cobrando, juntamente com aquele que quer pagar, e não tem como pagar porque ele não se vê ainda naquela condição de poder pagar, esse conflito fica o tempo todo, isso vai, te ter, vai deteriorando a, a todos os seus órgãos, todas as suas glândulas, vai, vai piorando os seus hormônios. Então, ao invés de você viver bem, de você chegar aos seus 120 anos, você vai embora muito antes e o pior, você vai embora exatamente como você estava aqui. Prosperar na vida uhum. é projetar nessa oração que eu digo, nessa, nessa, nessa forma de conversar com Deus, sozinha, ecoando, usando seu laríngeo para que do laríngeo, né, nós temos o chakra aqui na nuca, para que libere tudo isso e de repente aquilo volte para você num triângulo, num triângulo onde pega aqui ó, o frontal, o cardíaco e se une e entra totalmente em você. Façam isso e depois me contem. Nós vamos fazer uma palestra a respeito agora em novembro a respeito disso, né? Nós vamos fazer a palestra no dia 7 de novembro, é uma quinta-feira das 19 às 20 horas, das 22 horas. Então, 19, 20, 21, não, da, das 19 às. 21. Da, das 7 às 9. Das 19 às 21. Da, das 7 às 9 da noite. Então, pessoal, qualquer informação, você quer prosperar, você quer entrar nessa. Na lei que você vai promulgar, você quer entrar em você, você quer se sentir uma pessoa. Eu não tô falando para você ficar bilionário, não, isso é insatisfatório também. Mas você viver bem, sabe? Você falar, poxa, agora eu quero, eu quero ir jantar lá naquele bistrô de não sei quem. Ah, daí? Vou mesmo, vou, né? É tão gostoso. Poxa, eu, eu quero pegar agora, eu, eu quero fazer uma viagem bem longa, vou, vou fazer uns quatro, cinco países em três meses, quero sumir. E você se dar esse direito. E esquecer quem está aqui cuidando do que é seu, entendeu? Porque não adianta você ir, viajar e levar 80 pessoas junto com você na sua cabeça. É melhor ficar aqui. Ou viver na perda sempre pensando em ganhar. Quem sempre pensa em ganhar e não age, sempre vem a perda. Viva, sem pensar na perda, mas sabendo que o que você coou, o que você conversou, o que você mandou dentro de uma frequência sonora, vai bater, porque o verbo é ação, entendam que o verbo é ação, a ação vai voltar e vai interagir e te integrar. Então, ele vai pelo laríngeo, que é esse chakra na garganta, Vai por aí e volta pelo frontal, ele faz isso aqui, e pelo cardíaco. Isso é uma regeneração celular, é uma regeneração neural, é uma regeneração do seu interior, para você se libertar até das crenças, como dizem, limitantes. Você não é uma criatura limitante, você não é limitado nessa vida, você é uma pessoa extremamente vitoriosa. Confio em você, tá bom? Pessoal, para quem quiser saber mais de mim, eu sou Armende de Gourmandian, o meu telefone para contatos, eu tô em São Paulo, né? O código diário é 11 9 9675 5250 9 9675. 5250. Aguardo por você. Não esqueçam da palestra que eu vou dar, né, no dia 7 de novembro, na quinta-feira, das 19, 19 às 21, 21 horas, só para você, tá bom? Vamos ganhar tudo nessa vida, tudo que nós temos de Fala, eu mereço, eu mereço, porque eu tenho honestidade, eu tenho força, eu tenho vitalidade, eu mereço. O que que eu vou fazer é problema meu, ninguém tem mais a ver com isso, mas eu mereço. Tá bom, gente? Tudo bem, Simone Carlos, Andréia Barros, oiê pra todo mundo que tá aí, né? Tá, tá bem assim, tem hora que aumenta, tem hora que desce, tem hora que sobe, tem hora que desce. Mas daqui a pouco todo mundo vê, tá bom, pessoal? Então, nos encontramos novamente na próxima semana. E se inscrevam, venham fazer essa palestra, venham assistir essa palestra. Vale, vale fazer isso. 9, 9 6, 7, 5, 5, 2, 5, 0. Eu estou aqui em Santana, bem pertinho do metrô, São Paulo. Um beijo grande a todos, sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada.